Bom dia, querido Ser de Luz! Olá, eu sou a Marcia Uni. Bem-vindo ou bem-vinda ao canal Ascensão com Leveza e Alegria. Hoje é o nosso quinto dia de afirmações de luz. Um ciclo de 21 dias de meditações. Sente-se confortavelmente. Com a coluna ereta feche seus olhos e acalme a sua mente, deixando relaxar todo o seu corpo. Enquanto respira lenta e calmamente. Querido ser de luz. Visualize-se numa clareira cercado de árvores multicoloridas Sinto o perfume das flores Ouça os pássaros felizes a cantar Sinta a brisa tocar a sua face E o sol te aquecendo de leve Como é bela a natureza. Curta esse momento. Agora, conecte-se com o seu eu superior a partir do seu coração para as afirmações de luz. Acompanhe a minha voz e repita mentalmente. Eu sou uma centelha divina que reflete luz no meu caminhar. Eu sou o poder divino e determino o destino da minha vida. A coragem e a confiança em mim determina a minha força de vontade. O amor divino que vive em mim me enche de alegria. Eu sou um ser de luz e ilumino tudo e a todos por onde passo. Eu sou um ser compassivo e expando o amor incondicional. Eu ativo em mim o DNA divino e vivo a perfeição. Namastê.